Fala pessoal aqui desse canal, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui mais uma vez com o assunto aí da morte da Marília Mendonça Mas agora não vamos falar em si da Marília Mendonça, já falamos bastante sobre ela Vamos continuar falando sobre a Marília Mendonça Mas vamos falar do piloto e do copiloto do avião aí Que também tinham famílias, também tem pessoas que estão despedaçadas com essa notícia E com tudo que aconteceu Vamos lá então para a notícia o piloto e copiloto do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça eram moradores do Distrito Federal, nesta sexta-feira, dia 5. A filha mais velha do piloto Geraldo Medeiros Júnior, de 56 anos, usou na sua 56 anos usou uma de suas redes sociais para homenagear o pai. Abre aspas. Te amo para todo sempre. Descanse em paz. Te amo para todo sempre. Abre aspas, te amo para todo sempre. Descanse em paz, pai. Fecha aspas, disse Vitória Medeiros, de 19 anos. A filha do piloto também postou uma foto antiga em que aparece dentro de um avião ao lado do pai. Abre aspas, obrigado por ter vindo me visitar. Fecha aspas, disse a menina que dormiu na casa de Geraldo, na Asa Sul, na noite anterior do acidente. É pessoal, infelizmente aí essa menina e sua família, todo mundo deve estar despedaçado com essa notícia é, Que acabou abalando a todos O copiloto do avião também pessoal, também tinha família é, Ele deixa dois filhos e uma mulher grávida pessoal, exatamente E a irmã afirma que o copiloto morreu fazendo o que amava É pessoal, infelizmente aí Todos perdemos pessoas importantes Essas famílias perderam pessoas importantes A família da Marília Mendonça Do assessor da Marília Mendonça Todos eles, todos eles Perderam pessoas importantes E o que fica pra gente É a lição, né? da gente amar hoje como se não houvesse amanhã Porque a gente realmente não sabe Se vai haver um amanhã ou não Então ame hoje como se não houvesse amanhã E para finalizar o vídeo aqui Que a gente possa deixar as nossas orações Aos parentes dos pilotos da Marília Mendonça, do assessor e de todas as pessoas que estavam nesse avião para que Deus possa confortar o coração dessas famílias nesse momento tão difícil.